O verdadeiro conto do vigário, técnica de desinformar para governar sem nenhum empecilho. Até o ano de 325 havia líderes cristãos em várias partes do Império Romano. Numa tentativa de reerguer o Império, Constantino teve a ideia de convocar estes líderes cristãos para formar uma única linha de pensamento e ação. Concílio de Nicea. Elegendo um único líder, teve início a formação religiosa mais poderosa do planeta. No passar dos séculos, essa instituição religiosa adquiriu muitos conhecimentos e passou a dominar outros reinados, não pela força das armas, mas sim pela força psicológica dos conhecimentos adquiridos nos livros sagrados, ao longo das eras. Nessa espécie de chantagem psicológica, muitos reis e rainhas foram seduzidos, sob pena de serem jogados no fogo do inferno se não colaborassem. Ninguém escapava dessa dominação psicológica que visava tirar dinheiro e averes de quem os possuísse. Por fim, inventaram de criar as Cruzadas-Templários, organizações que consistiam em exércitos para proteger e defender os lugares sagrados, sob domínio da Igreja Romana. Essa ação foi uma jogada objetivando a cortar pela raiz qualquer coisa que pudesse pôr em risco a dominação autocrática da Igreja de Roma. Nesse sentido, a doutrina de Maomé passou a ser um sério risco à soberania da dinastia papal. Reis, duques e pequenos principados foram coagidos a colaborar com tesouros, moedas e homens para que não corressem o risco de caírem nas fornalhas do inferno. Havia mosteiros e gente de confiança para guardar em depósitos secretos toda a fortuna para financiar a Guerra Santa. Por fim, alguém se inspirou nesse engenhoso modelo, e aí, teve início a maçonaria, grupo fechado de pessoas acumulando riquezas para ajuda mútua e outras finalidades. Culminando no seleto grupo de pessoas, os Illuminati. Nada de novo fizeram, apenas copiaram, e puseram em prática o que a grande religião fazia e faz, ter o dinheiro em mãos para montar em cima dos semelhantes, amestrá-los e controlá-los. Pode-se dizer que o atual sistema financeiro bancário oficial, e o sistema bancário paralelo paraísos fiscais, teve origem nos moldes da grande religião. Embora, por seus estudos apuradíssimos, soubessem da teoria comprovada da reencarnação, que inclusive, consta da própria Bíblia, onde, Jesus diz que Elias já havia voltado na figura de João Batista. Que após a sua morte, ele volta na figura espiritual de Elias, junto de Moisés para se encontrar com Jesus numa manifestação mediúnica tendo como prova desse encontro alguns discípulos. Tudo que viesse do Oriente relacionado, à reencarnação, era rechaçado, sendo que, Allan Kardec passou a ser persona bom grata, pois punha em risco de desmoronar toda a teologia imposta pela Igreja Romana. Profeticamente, Jesus deixou dois versículos para se cumprirem nos dias atuais. Ainda tenho muito que vos dizer, mas, vos não o podeis suportar agora. João 16, 12. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Não há como duvidar dessas palavras proféticas, pois que, computadores e internet estão aí para evitar que continuem desinformando e alienando. Mesmo assim, é necessário tomar muito cuidado para não cair no conto do vigário. Essa técnica de desinformar para governar sem nenhum empecilho, perdura até os dias atuais. Basta ver as teorias e matérias absurdas que são geradas e distribuídas em livros, blogs, sites, revistas, jornais, televisões e nas redes sociais. Baseado nessa vigarice, surgiram as igrejas evangélicas. Inclusive há algumas denominações cristas que não são de fontes independentes, mas sim, cria da própria grande religião, objetivando conter o avanço dos adversários. Igrejas evangélicas só no nome, pois também não seguem à risca os mandamentos da lei de Deus, e nem os sábios ensinamentos do seu Filho, Jesus. Ilusão, pura ilusão, pois teimam em fazer coisas erradas, e, ao mesmo tempo, têm a certeza absoluta da salvação. Não propriamente culpa desses inocentes, mas culpa da mãe de todas as igrejas cristas, que não cultuou Deus em espírito e verdade como Jesus e os grandes profetas fizeram. Padres e pastores fazem verdadeiras piruetas e acrobacias verbais no intuito de envolver emocionalmente os fiéis, pois sabem que pessoas envolvidas emocionalmente perdem a capacidade de tecer raciocínios lógicos. Assim, nesse cabresto verbal, eles direcionam os fiéis na direção que eles querem, nada tendo a ver com o genuíno evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Muitos, muitos mesmo, estão morrendo nos vícios da mentira, da enganação e da trapaça, desobedecendo segundo o mandamento da lei de Deus, e ainda têm a cara de pau de dizer que amam o próximo, praticam caridade, pessoas comuns terão penas leves ao serem julgadas no tribunal divino. Porém, condutores de grandes rebanhos terão penas pesadíssimas.